Estamos São Luís à Feira da Alegria, é a Feira das Sim. Velharias, que se realiza quando? No terceiro é domingo de cada mês. Se não, se é domingo cada vez. Agora vamos embora. Ora, já chegamos, são 8h30 da manhã. carros mas ainda temos pouco. poucos ainda, vamos lá continuar, vamos lá continuar com o que é a ventaço que quer tomar um pequeno almoço, Só Temos ali algum bolinho <risos> para eu comer, ou um pouco linguiça, <risos> mas já foi ontem. Até acamparam ali. Caso até acamparam ali, deve ser para guardar, para guardar a reserva. É. Ah, ainda está a começar. Ainda está a começar. Ainda vimos cedo. Mas parece que está um bocado pequena. É um bocado pequena. Uns efeito, é uns desinfetante. Começa logo ali. Só estrangeiros. Um uh dia eu chego aqui e centro. Uma peça parecida com o outro. parecido com quem? Mamina! Eu acho. Artesanato. Quantas orgânicas. O aqui não ressalto, olha. É que nesse tempo não há Olha, não era o que que era. Até no que? Leva-se a isso faz um preço Uma vida que já temos que. E aquela vida. Agora a voltada para cima. Já vamos experimentar. de plásticos, não sei o que é que, o que é que custa? Estás aqui? Ah, é. Estás aqui? A é sério? Eu Deixa eu colocar livre aqui. <risos> Deixa eu colocar livre aqui. Este. Uh, isto é sumo? Este é medicina. Medicina? É sumo bom? De, sumo da Aibo, conhece? Aibo? Aibo, sim. Uh, quanto é que é? Este. Sim, sim. Como medicina, todos os dias... Todos os dias faz bem? Todos os dias, mil litro. <risos> de... Você é de onde? Arromado, tudo. Ah, tá bem. Até tenho que, que criar um faz. sumo desses. É para beber? Uh, neste momento, este para... Ainda está a fazer? Ah, é para ela? Este é para ela. Ah. quer um. Queres comprar um? Quer comprar um. Pode fazer ou não? Posso fazer, claro. Há muita força. é muita força não. é isso é que é preciso. Não, é é então... um. Não, de um não. Não, Agora um... um? Um copo? Um copo. Por favor. 5 minutos? 5 minutos e demora. Ah, demora a fazer 5 minutos. Pode. Tá bem. Trabalha com o mal, a qualidade e demora um pouco. Tá bem. Então eu vou ver este lado daqui e já volto para aqui, tá bem? É ok. Ah, seja. <música> okay. Okay. Muito obrigada. Yeah. Obrigada. Got it. É fraco. Está mais organizado, mas está. Ainda por causa do confinamento, ainda está. Eu que Ele é lindo, é. lindo. E para que o gajo quer. E aí, e aí, que Aqui lá, 150, que já ao fim, vamos voltar para cá. para trás. Vamos ver o sumo e buscar o... um bolinho para ti. Está, está aqui deste lado. Vamos. Esta senhora aqui tem. Que é boa. Ah, bom dia. Tudo bem. Vem aqui tartas e coisas, queres algum bolo deste que é bem? Né? preto. O preto é aquele chocolate? Uhum. Então queria um desse aí, de brownie. Era um euro... Sim, diga. Sim, sim, e do, do Brownie, sim, quero. Quero é do Brownie? É feito por vocês, não? É tudo. Era eu, era eu. E tenta pagar que é feito que Esta parte que a gente tinha aqui é chocata ou cacau? Que... É cacau. Ah. Cacau tembras, isto aqui é estas coisinhas é Ela é que faz. Ah, ela é que faz? Ah, nozes. Nozes. Ah, certo. Então, que é bonito. Okay. <risos> <risos> eu faço parte de ela faz a parte de salgada. <risos> é agora não estava a ver mas... <risos> <risos> é, a mulher. Cada um tem a especialidade. Está é. bem. Aqui é okay, obrigadinho. a Então. Estava lá vou o bolo. a máscara. o bolo para ver o que é que sabe. Qual é o sabor? Como é que está? Está duro? Está bom? É bom? É bom? É bom? Sabe o quê Está seco? Não. Está para o chocolate? Ah, está Amém. Nós, se calhar, <risos> é que tinha pequeno tio de nós. Vamos lá! Vamos lá ver se o sumo já. Está pronto? Está pronto. Ah, ok, obrigado. Para lá, o senhor. Quanto é que é? Dois e meio. Dois e meio. De uma... Pois claro, agora com máscara não. Agora <risos> É bom. Vamos tá oh. aqui mais. Esta comida mas não. Isto é maçã seca, não né? yeah. Parece... é? Sim. Quando... É. senhor. Diga. Quando bebe deste, espera meia hora antes de comer. Ah, a comer qualquer coisa. Ah, yeah. é para, para limpar. Sim, yeah, yeah tem com tem. não, não, não de Então, que foi? Quem dois e meio. Eu até conseguiu ter trocado. É, é, é. Onde é dois e meio? Foi dez euros. É, é, é, é. <risos> Ele cinco. Tá a ver. Estava tá a ver se tinha, tinha nota. Eu tá a ver se tem, se tem uma nota mais alta. Estava a filmar um pouquinho mais aqui da bancada. Eu temos aqui mais. É um pouco amargo e <risos> sal. É assim, mas pronto, faz bem. O sabor é um tenso um bocado forte. Detox, detox. Detox. Sim, sim, detox, sim, é bom. <risos> a pessoa que não está habituada é um bocadinho forte, a pessoa ainda está... É. Este ainda é lindo, quando tens as folhas, sim. estes são os Ah, só este é mais lindo, quando faz com quando... estas folhas, sim. É, este. Para este já... <risos> Para mim é bom. É bom? o sabor é mais intenso ainda desse aí, não? Mais intensivo. É mais intensivo do sabor. Uh, faz melhor? Uh, é a mesma coisa, é a mesma uh, planta. Uh, certo. Quando faz o isto, leva um pouco de água. Para ah, ficar mais. Não é uh, mais. Ficar Menos forte. <risos> Pronto. Tá bom, agora vamos lá ver o resultado. <risos> ah, obrigadinho, agradeço. Ah, obrigado. Bom dia. Não, obrigado! Sim. Pronto! Fica o sabor na boca Isto porra é por um bocado... Como é que sabe? É, é... Sabe mal! Sabe mal como tudo! <risos> Quase dá vontade de não, bom. não é vomitar! Sabe... sabe ervas? Parece que andamos a comer ervas Mas pronto, vai ver qual é o resultado isto agora deixa um gosto, um bocado amargo no... na boca Ainda aqui no meio. Vamos lá ver. Bom e com isto vamos terminar a nossa feira da alegria aqui em São Luís. Neste domingo. Verão.